E aí, gangue do mar. Beleza, legal. Como é que vocês estão? Toda hora. Eu tô feliz demais, hein, mano? Inventei um troço aqui. Não, não fui eu que inventei. Inventei de fazer no meu carro. Quem inventou foi outras pessoas, né? Tô vendo uns vídeos aí, um tal de compound turbo. Aí eu postei umas fotinhas lá no meu Instagram. O pessoal tá pirando. Como cabelo. que é o nome? Compound turbo. Hum. Tá quieto aí, é, pô. Cara, não para de falar. Então... Compound turbo é diferente, usa duas turbinas, só que é diferente de biturbo. Biturbo é uma coisa, compound turbo é outra coisa, certo? Nossa. Vou tentar explicar para vocês o que eu entendi. Eu não tô falando que isso é o certo. Assisti lá no vídeo dos caras da Fultec lá. Lá tem. Tem um outro rapaz lá de Curitiba, lá, o Miliquina também que fez. Puta, tem uma historinha para contar que aconteceu comigo hoje, moço. Vem cá, meu, vem contar. <risos> Conta, o que aconteceu? Quando o papai tava dormindo, ele fez xixi na cama. <risos> fez xixi na cama. Vem <risos> mijão. Sonhei que eu tava andando de bike com a Mel, eu tô bem lá sonhaninho, né? Postei no meu Instagram, os caras ficou doido. Tô sonhando lá, tá. Que eu tava andando de bike. Aí eu parei pra fazer uma. Pss, dar uma mijadica né? Aham! Sabe quando você se sente tudo quentinho? Mostra ah, <risos> o outro colchão lá, o colchão. <risos> tá ali dando uma secadinha. Foi <risos> de velhos, era ah, mijado. Faz, faz. Então, vamos lá, voltando ao que interessa. O vídeo vai ficar muito grande. Mijão. Então é isso. Ó, Pra quem não me segue lá no Instagram, tô postando um montão de fotos lá. Sobre vai lá ver é, a historinha e vai ver o é, colchão lá. E muita coisa que eu, que eu <risos> posto aqui no YouTube: os acontecimentos. O andamento da, da bagaça, como que eu tô fazendo, posso posto tudo lá nos ristos. Então, se você não me segue, vai lá me seguir lá, beleza? Então é isso. Vamos lá tentar explicar, mano? Vamos. Ó, prestem bem atenção, hein, mano? É um sistema muito legal. E pelo que eu vi lá, funciona muito bem, certo? Pra quem quer as informações técnicas, cálculo e não sei o quê, que isso aí eu não sei fazer. Então vai lá... <risos> é. Lá no canal da Fintech, lá tem. É, quer é tudo. Lá o Anderson Dick com o microfoninho e faz <risos> muita coisa. turbina, multiplica por não sei quanto, vai dar não um sei. C... Isso aí eu não entendi porra nenhuma. Só entendi como é que funciona o bagaço. Aqui o sistema é mais bruto, é, né, aqui amor? Que é sonhador. E aí depois aqui vai lá pro Portugal, né, amor? É, Portuga, Portuga Motor fazer Nervoso. vou o carro, porque eu não sou muito bem de elétrica, né? Portuga Motor Nervoso. Oficina Portuga Motor Nervoso. Meu professor. O cara é sensacional. Beleza, então? Depois daqui vai pra lá. Ela vai fazer elétrica e ele vai. Vamos lá, vai. Chega de fala. Vai ver se vai prestar, meu né, amor. É. Dá então, pausa aí, amor. Não, vai prestar, se Deus quiser. Amor. Meu Deus, trabalho do cão. Trabalho sim. Não dá trabalho, não. Vai. Ó, vamos lá. Vou tentar explicar aqui. Vem cá, amor. Mostra aqui. Ó, primeira turbina lá embaixo, ó Deixa eu ver se tá pegando Não, tem que ser daqui, aqui, ó Aqui, ó, ó. Então sai, então Mas daí, sai Mas aí como é que eu vou explicar? Então explica agora explica. Não, não, aqui, ó, ó Aqui, aqui, aqui <risos> Tira a mão da minha bunda <risos> Aí, fica aí, ó Aqui tá a primeira turbina, tá? Eu tô usando um coletor daqueles AP normalzinho De da SPA, que é pra carro com área e direção Que a turbina fica lá atrás e lá embaixo então a primeira turbina tá aqui, é uma 4850, certo? Sai o escapamento, aqui é o lugar da válvula, normalzinho. É, ela prende aqui mesmo. Sai o escape da bunda da turbina, tá vendo? Ó? Vai dar a volta aqui, que vai entrar no pé dessa turbina aqui, ó. Mostra lá pela frente. Não, acho que por aqui dá, não dá? Deixa eu ver. Não dá. Caramba, hein, bicho? Tá, dá, dá pra Pegou ver. Pegou aqui, será? O pé tá vendo o escape Olha aqui, lá. ó? Olha lá, ó. Ó, esse lá. é o escape, ó. Ele vem na base dessa turbina aqui, ó. Vem aqui agora. Ó, tá ligado aqui, ó. Na base dessa turbina. Ele vem aqui, certo? Certo. A boquinha, mostra a boquinha dessa aqui, amor. Só pro pessoal entender que eu gosto de explicar bem. Tá vendo essa coisinha aqui, ó? Esse aqui é o alívio da válvula, ó. Pegou? Da válvula, tem que hum. ter duas válvulas Nessa válvula, eu vou chegar na válvula Tá vendo aqui essa boquinha? Então vem pra Mostra aqui de novo Minha mulher vai e volta, vai e volta Putana. Ó, tá vendo a saidinha aqui da... Ah não, não, aqui mesmo, aqui ó. ó A saidinha da válvula aqui ó Ela tá voltando aqui dentro do escapamento Pra não perder nada de gases Ó, ela sai daqui, daquela coisinha que eu mostrei lá E volta lá no escapamento e ela já tá servindo como um reforço para essa coisa aqui Para não ficar tudo molengo, senão vai quebrar, certo? Certo Essa válvula regula a pressão daquela turbina E aí vem aqui, ó Aqui, mano Agora aqui, ó Agora do jeitinho que eu tinha aqui, ó. Oh, Aí, ó. ó Agora aqui vocês vão entender, ó Aí saiu lá do escape e veio para essa turbina, certo? Aqui tem outra válvula que regula a pressão dessa turbina, da grande. Essa aqui é uma HX35, caixa quente 84 e a caixa fria, eu não lembro como que é. Mas beleza. <risos> Aí o que que vai fazer, ó. A boca dela aqui onde vai sair a pressurização, é que aqui eu não comprei o um mangote ainda, mas vai ter um mangotinho aqui. A boca dela que vai sair a pressurização, vai vir aqui e vai entrar na boca da outra. Tá pegando legal daí, Tá. Vai entrar aqui, ó, na boca dessa Vai pressurizar aqui também, certo? Aqui, ó Aqui vai ter outro mangote Aí Tá pegando lá, será? Aqui, ó, pegado aqui assim Aí, ó Ó Pressurizou na boca dessa Aí daqui, da, da outra turbina Dessa base, só que da outra turbina Que vem pra pressurização Que entra pra dentro do motor Entendeu, amor? Você entenderia? Não, porque eu também quase não entendi Mas <risos> é um engenharia muito louco Entendeu? Então, qual, que é, a qual que é a função da bagaça? Uma turbina alimenta a outra Isso aqui, pelo que eu entendi, os caras usam por quê? Motor que ele traz pequeno Um motor, por exemplo, 1.6 Que não consegue encher uma turbina 0.70 Eles colocam uma turbina pequena Para ajudar a grande a encher o motor e usa menos pressão. Uhum. As as as moléculas tá de férias, tá uma zona. Mas as aqueles motores rotativos lá que usa muito isso daqui lá fora. Certo? Então é basicamente isso. E aí que nem eu falei, as informações técnicas lá lá no canal da Fulltech. Por quê? Lá eles explica que usa muito menos pressão. Uma triplica a pressão da outra. mano, ah, é um negócio muito louco. Isso aí quem vai se virar é o Portuga, porque eu também não sei. <risos> Tô inventando de mim. Agora daqui eu vou desmontar tudo e vou levar lá para os moleques lá do Projeto dos garagem, né? Será que agora eles vão no AP, mano? Ah, eles vão se apaixonar pelo AP. Vai, eu tenho certeza. Vai largar essa vida de seis cilindros aí, andando para trás. Sofrimento, né? Vai vender caldo de cana com o motor de Opala. Mas aí, é Deu para entender legal? O que você acha, mano? Entendeu legal? Você ah, não estaria eu, assistindo ah, um vídeo desse? Eu, eu prefiro lavar a luz. <risos> então é isso. É só pra tentar explicar o funcionamento da balança. Mas vai precisar de alguém pra acelerar isso daí. Tem que ser uma mulher, né? É, pode ser eu dizer se de dá uma <risos> Fechou, então? Então Tem é que isso. ser uma Vamos mulher. Então é isso. Vamos acompanhar os próximos capítulos aí do que vai acontecer. Fechou? Será que vai funcionar? Eu acho que vai. Tenho fé em Deus. Tem... <risos> Tchau, fica com Deus. Tem que ter muita Hoje. fé. Tchau. Chega, chega. <risos> Vou mostrar lá, ó. Mostra. Ó. Tudo feitinho aqui, hein? Ó. Tudo feito em casa. Tô mostrando tudo lá no Instagram. Vai lá no Instagram. vocês verem lá. Só falta do... a saída de escapamento aqui, ó. garagem. eu tô querendo fazer ela ir lá, amor, ó. Ó. Mostra aqui. Eu tô querendo fazer o escapamento sair daqui, ó. E ir lá, ó. Aí país é escapamento, é para ter é legal, escapamento. Né? Mas a tentação de fazer uma curvinha para cima aqui é grande. Viu? <risos> Só um cotovelo aqui, ó. Não hum, sei não. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser mais diversão, hein. Mas fechou então. É isso. É isso aí. Tchau. Fiquem com Deus. Bidu Garage. Custos.